No vídeo de hoje eu vim mostrar a festa de namorados dos Estados Unidos e aqui ainda tá rolando a festa. É o mini-evento que dura 7 dias e até agora tá durando. Esse evento começou no dia 14 e hoje é dia 20. Feliz dia de São Valentim, alguns quartos foram decorados com alguns artigos para recolher. Certifique também de usar o código Valentine para obter ainda mais. Ai, tô gripado, gente Você encontrou o plano de fundo dos dias dos namorados Quer colocar no seu inventário? Quero Vamos ver como é esse item Deixa eu retirar as coisas aqui Ai, um coração básico É coração, gostei Prefiro caveiras, ondinha Me identifico com a ondinha Aqui tem mais itens, acho que é o capacete lado do cupido 600 moedas? Ah! Misericórdia! Gente! Ah, melhor não ter a festa, né? Para ter a gente comprar a Inter. Geralmente, o oh, eu tô fazendo passeio. Geralmente eles dão o Inter pra nós. Não, a gente não precisa comprar. Tá bem bonito. Eu gosto da festa de São Valentim. É bem romântico. Laura, carrossel. E eu já gravei aqui também. Eu já vi esse lugar. Acho que foi no Clube Pinguim Online. Essa é a minha primeira festa de São Valentim aqui no meu Clube Pinguim. Não sei se no um ano passado teve... Mas em centro plaza, provavelmente cafe a cafeteria também deve estar enfeitado não tá enfeitado, gente. Não sabia. Gente, eu tomei um susto. O aquador tá enfeitado. O que é isso? Ah, Edição Valentim também. Cara, tem torta aqui. Torta de cenoura. O que tá acontecendo Não é nada. Eu quase não identifiquei que era Edição Valentim. Tá diferente. Será que tá pra essa cenoura? Ué, não dá. E o que que tem aqui dentro? Nada. Pensei que era um novo local. Tem berinjela. Pô, dessa berinjela é diferente. Tem fruta aqui. Aqui tem alguns corações aqui pela ilha também, ó. Você pode ver na floresta. Tem... Tem uma árvore de profitos ali, uma enxame de abelha também, ficou lindo. Ah, aqui, acho que tem mais um inter. Balão de coração. Ué, tá bugado, gente. É isso, New Club Bugs. Sempre tá bugado. Acho que eu equipei, mas... Ah, eu equipei, gente. Mas não tá mostrando no inventário. São esses dois inter, né? Esses três inters E mais o código que eu vou usar agora. Se não tiver mais sala decorada, né? E o um novo código se chama Valentini. É só você digitar no baú. Eu já mostrei como colocar os códigos. É a mesma coisa no New Club Penguin. E é Valentini. Vamos clicar em próximo. Beleza. Ah, faltou o N, gente. É Valentine. E olha o tanto de Eu estou mais aqui pelas moedas. e ó. Bagulho bugado, gente. Meu Deus. Esse jogo é maravilhoso. E os itens são esses. Que para a nadadeira, temos uma flecha de cupido. Para a cabeça tem a tiara, eu cliquei aqui nos cílios e removeu a tiara. Parabéns, new bugs. Não tem como ver pelo inventário, mas eu tô usando a tiara. Dá pra vocês verem, né? Tá bastante pequeno aqui, hein? E o lag nesse centro, misericórdia. Então, dois cílios. E tem um item desconhecido que a gente nunca vai saber o que é. Parabéns aí, é um item invisível. E esse daqui é o outro cílios. Tá sendo bancelha. legal né? Tava assustador, né? Então esse é o vídeo. No vídeo de hoje, eu vou trazer todos os segredos do catálogo do New Club Pinguim, fevereiro de 2023. Geralmente, eu não trago. Na verdade, eu nunca trouxe essa primeira vez. Que eu espero que gostem. Deixa muito like. Vamos bater a meta de 50 bilhões de like. Eu tô aqui no estilo pinguim pra mostrar o segredo. E vamos ver os inter... Nossos planos de fundo amei. Não vou comprar nenhum. Aqui na boina, temos um segredo. Que é um boina de... Gente, a tradução do New Club Pinguim é excelente entendeu? então já vai se acostumando aí na boina tem outra boina meu gravador teve até um derrame aqui com tradução do New Club Penguin e, geralmente eu não trago por causa de New Bugs né New Bugs Pinguim eu não trago geralmente vídeo em catálogo de mas se vocês quiserem eu vou trazer na coxa da Sereia temos nossa que rabetão hein tem um óculos 3D muito bom o segredo hein parabéns eu não sei se esse catálogo é personalizado Porque geralmente eles trazem as festas personalizadas Que eu odeio Esse é o meu amor e ódio pelo New Club Penguin E aqui nessa faixa de couro Tem uma máscara preta Realmente, gente, eu não vou trazer mais segredos do catálogo não, viu? Porque tá. Gente, a minha roupa que eu usei Que tá na foto do meu canal Olha, o um moletom crítico Que incrível Eu nem gosto, mas eu usei, né? Eu achei bonito Ah, temos um Inter aqui Faz coisas especiais quando você aperta a letra D, que é o palhaço. Vamos comprar todas, né? Eu sempre compro, mesmo não tendo dinheiro. Eita, inglês misturado com português. Eita, New Club Penguin. Nossa, olha o tanto de aqui. Tem até galo. Olha, tem um barril aqui, gente. Meu Deus, é muito item, é muita coisa. Tô olhando pra todos os lados. Ué, já acabou? Acho que falta hoje, hein, gente? Vamos voltar aqui. Hein? Gente, acabou mesmo. É só isso. E agora eu estou aqui num Digloo. Vamos ver o que tem, nos aguarda. Espero que seja melhor. Segredo: tem o um segredo da prontona? Não tem. Nem do armário. Ótimo, já vi que vai ser muito bom, né? <risos> Aqui no barril de pirata temos o cogumelo estrelado de bicho, gente. Aí eu cliquei, que isso? Olha que legal! Parabéns, Agora você me surpreendeu. Dá pra comprar? Como é que tira isso Gente, como é? isso. Que incrível! Olha quando você vai comprar, facilitando vida. É isso que eu gosto, Nico. Né? E era tudo Fascinante, olha. Pelo que vocês podem ver, parece que vai ter a festa pirata, né? Pelo catálogo do Igro. Não sei pelo catálogo do estilo pinguim lá, no estilo pinguim, né? Que é o nome da loja. Gente, que incrível essa mobília toda verde. Eu gosto de verde, verde roxo. Quero pintar meu cabelo de verde e roxo. Olhos vermelho também. Dá pra fazer uma coisa, hein? Dá pra fazer uma brincadeirinha. Aqui na TV temos outra TV. Tem uma estante de TV cinza. A TV preta é mais bonita do que essa cinza. para que eu vou é querer essa? Na moral. E do lado temos mesa para. É isso, mesa para. Tem uma pia de cozinha. Eu gostei dessa pia. a pia tá bem bonita. Na próxima página temos aqui na geladeira de asa Tem um fogão vermelho. Gostei também. Dá para fazer Fazer uma coisa bem legal no igru, hein? agora só faltou os igru, né? Ah, Agora sim, no fogão temos o que? A geladeira, tem ah, a suspeita. Esse aqui são itens permanentes que fica é a cerâmica também. que não tem nada, mas se você quiser comprar, acho que eu vou comprar essa floresta. Eu achei bem legal. Carro, gente. Tem esses igru aqui no igru docinhos, Simons, temos igru de caverna fantasma. Realmente tá perto do Halloween. como é que sai. Gente, como é que eu não sou. Ah, tá. Tem um X aqui. Eu vou comprar esse guro docinho e vou comprar um piso. Eu vou comprar um piso dessas tábuas de cerejeira aqui, que eu gosto. Eu já tenho, tá vendo? Eu gosto do tanto que eu já tenho. Temos esse aqui cinzento. Ui, já acabou? Não entendi. Aqui, nesse, nesse última página aqui, temos esse grupo. Grande... <risos> o muito do bagulho é tão grande que saiu, saiu da proporção do bagulho. Do... <risos> é muito grande, gente, não coube.